Oi, amigos, bom dia! Estamos aqui com mais um Papo do Bem e hoje o Papo do Bem é um Papo reto porque eu quero falar com você sobre que papo é esse de caminho espiritual Eu falo tanto disso, mas o que, é que isso significa de verdade? Sem tempo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 comecei a estudar essa história de espiritualidade, caminho espiritual muito nova Eu tinha uns 13 anos quando comecei a praticar yoga e chamava a minha instrutora de yoga de mestra Comecei a estudar em uns livros da Índia, uns papos super cabeça E um pouquinho mais adiante, eu tinha 16 anos, eu entrei em um estudo formal de filosofia em um grupo livre de estudos de Filosofia E ali eu fiquei sabendo que na Antiguidade existiam as chamadas escolas de mistérios onde tinha ali um mestre e os seus tantos discípulos que tinham que seguir aquilo que o mestre mandava E era muito curioso que na Escola Pitagórica, por exemplo o discípulo entrava na escola e diziam que ele tinha que ficar sete anos em silêncio sem poder fazer uma única pergunta Diziam também que colocavam ali uma mesa enorme, cheia de comida e quando ele estava pronto para ir comer tiravam tudo e tantas outras escolas, tantas histórias e quando era criança eu assistia aquele filme do Kung Fu né? Escola de Shaolin e mesmo mais adiante o filme do Karate Kid, em que ele tinha que seguir o mestre Essa história de mestre e discípulo é muito antiga E além disso, tem os caminhos espirituais que são os caminhos das religiões Então a gente nasce cristão e fica cristão como era na antiguidade né? Família católica, você certamente ia morrer católico ou budista ou protestante qualquer coisa Mas como está o mundo hoje, não é? Chamam a nossa época de Era da Informação Era da Informação Então, a gente nasce católico e ao longo da vida a gente passa pelo Espiritismo vai para a Igreja Messiânica Vai no culto evangélico e faz tantas coisas. E sobre as escolas de mistérios, então, da antiguidade, está ao alcance dos nossos dedos. Porque mistério, que é mistério mesmo, não há mais. Porque o Google sabe de tudo e conta para gente. Então, que história é essa de caminho espiritual. Então eu fico aqui, né, pensando com a minha caneca de chá. Pensando como a gente pode trilhar um caminho espiritual na Era da Informação Eu, a princípio, como disse para você, eu chamei minha professora de Yoga de Mestra aos 13 anos Mas mais adiante, cada vez mais Eu fui tendo mais e mais dificuldade de chamar alguém de Mestre Porque eu passei a desacreditar que houvesse um ser humano capaz de ser, de fato, mestre Eu acho que a gente tem professores que ensinam um ponto de vista aqui um ponto de vista ali e a gente, com isso, costura o nosso próprio ponto de vista Eu não acredito que haja nenhum intermediário entre nós e o cosmos a inteligência universal o criador de tudo que há Deus, Para mim, não há intermediários entre você e Deus E dessa maneira, na Era da Informação Eu gosto de conhecer muitos caminhos Eu gosto de conversar com professores espirituais os mais variados E entender o ponto de vista de cada um E do meu ponto de vista o caminho é individual e único E hoje, na Era da Informação, a gente pode conhecer muitos A gente pode estudar muitos deles A gente pode praticar, na sua casa, cursos online de espiritualidade de meditação E você pode fazer do jeito que você quiser não é? O seu caminho, do seu jeito e o que é o caminho espiritual? Será que é se retirar do mundo e ir para tal escola de mistérios? Ou para dentro de uma caverna? Ou para um monastério? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, caminho espiritual é o caminho que você faz dentro da sua casa com a pessoa que mora com você com a pessoa que você encontra na rua o frentista que abastece o seu carro No dia a dia, a espiritualidade acontece Eu acho que não existe absolutamente nada que não seja caminho espiritual E a gente não tem que ir para escola nenhuma E a gente não tem que seguir especificamente um caminho trilhado por alguém Ou uma doutrina que seja Hoje é a era da criatividade em todos os níveis Os grandes chefes gourmet, são aqueles que brincam e são criativos com sabores Os grandes artistas são aqueles que, que misturam as tendências as tendências de música as tendências de, de pintura de artes gráficas criatividade hoje está no auge de todos os tempos E por que não a criatividade no desenvolvimento da consciência? Quem você é? Quem nós somos? Nós somos o caminho que a gente trilha E eu acho que a gente pode trilhar muita coisa Eu vejo que a gente veio para o mundo para ter uma vida maravilhosa e incrível, percebendo que tudo é sagrado, tudo é espiritual O caminho, os seus passos, são o caminho O caminho é o caminho, que é o caminho E hoje eu acordei assim, bem filósofa, pensando em todas essas coisas Espero que você tenha também um pouco aí de reflexão sobre a espiritualidade da sua vida e os caminhos que você segue e a criatividade que está aflorando dele. Porque eu tenho certeza, assim como todos esses professores espirituais que eu tenho encontrado, como todos eles de alguma maneira encontraram a sua libertação, você também vai encontrar, pelo seu caminho próprio. Único e maravilhoso Que você tenha um lindo sábado Um lindo fim de semana Dá um gostei aqui no vídeo pra mim E deixe um comentário Um beijinho